Eu sou o Botão e esse é o Botão de Excel, um Eu canal de truques, de truques Tá, então fique esperto aí pra não entrar mosca na boca O <risos> sertanejo, pra quem não sabe, é aquele lacinho, assim, ó ah! um C encavalado <risos> Tá uma bosta ainda Isso aqui, ó, se chama pau, vai dar pau